Oh, e aí, Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou Esu, e eu tô de volta aqui na era com o Mega Man Legends. Antes de mais nada, deixa eu só aumentar um pouquinho o volume do game, que ele tá um pouquinho baixo. Eu acho que assim tá bom. Ok, agora dá uma melhorada, né? É isso aí. Bom, vamos continuar jogando aqui, meus caros. Uh, vamos falar com a Talk. Okay. Ei, Mega Man, onde você conseguiu essa caixinha de músicas? O quê? você ganhou num prêmio de uma corrida? Mandou bem, eu queria ganhar pra você. Ah, Mega Man. Eu não sei o que dizer, obrigada. Ok, uh, mais alguma coisa? Não. É, né? Eu tinha feito aquele minigame de corrida no vídeo anterior. Foi bem difícil, mas eu consegui. Tá, item development não deu em nada. Então tá. Vamos fazer o seguinte pessoal, vamos então para as próximas dungeons, né, para onde eu tenho que ir. Se bem que, antes de ir para a próxima dungeon, eu vou, eu vou fazer o seguinte. Tem mais uma coisinha que eu posso estar fazendo aqui. Vamos lá. Vamos, vamos entrar aqui nesse hospital. Depois de um certo momento, vai aparecer uma garotinha aqui. A gente pode fazer amizade com ela. E a gente vai ajudar ela a sair da cadeira de rodas. Are you from another island? I wish I could go places too. But just you wait and see. Once my leg gets better I'm gonna go all over. The nurse tells me that if I keep working hard with the rehabilitation, my leg will get better in no time. Why don't you come over to my room sometime and tell me stories about where you've been? Ok. Agora eu vou falar com essa enfermeira aqui. Você veio visitar a Ira? Ela está no quarto 305. Use a porta à sua direita. Ira é essa menininha. Aí eu vou falar com a doutora aqui, enfermeira, né? Uma das minhas pacientes é essa adorável garotinha. Mas ela está muito doente. Ela perdeu a habilidade de andar. Se nós se apenas tivéssemos é, algum equipamento mais moderno aqui, nós provavelmente poderíamos curá-la, mas... Eu desejo que haveria, haveria alguma coisa que eu pudesse fazer, né? Eu desejo que poderia... que podia fazer alguma coisa para ela. Ah, me atrapalhei todo. Ok, para ajudar essa menina... A gente vai precisar falar com a prefeita agora e fazer uma doação lá pra. Pra comprar o um tal equipamento. Vai custar 10 mil, acho. Vamos lá. vamos para.. Acho que é. City hall. Cheguemos. Ah, pra cá e a gente faz essa doação pra prefeita Amélia vamos ver <risos> nada, só vim ver você ô oh, amizade ah, equipamento do hospital, né? eu estive esperando para melhorar o equipamento do hospital com os modelos mais atualizados já faz algum tempo mas pra fazer isso precisamos de 15 mil oh, não era 10 mil? eu lembrava que era 10 mil não, eu posso pagar, vai. Ora, obrigada, Man, Muito obrigada. Ok, tendo feito isso, a menininha lá vai estar tá curada. É, imediatamente. Que bom, né? Isso é uma coisa boa. Então vamos voltar. Uh... Vou carregar aqui. Suporte. Up, down. Bem, vamos voltar para o hospital. Aqui. Vem para cá. Ah, eu tenho que fazer o registro. Esse jogo é cheio de burocracia, hein? <risos> vamos lá. A nurse told me that you bought them a machine that fixed my leg. Thank you. Here. This is for you. I found it when I was out for a walk. Come back and see me again. OK, que bonitinha. agora ela está andando. OK, eu ganhei flower Pearl. Eu não lembro para que esse item serve. Eu não sei se é pra doar pro museu ou se é pra entregar pra Row. deixa eu só abrir o menu aqui É, é um diamante... Pra energia, então é pra Row. Assim, pra ela desenvolver alguma coisa com isso Vamos é um ver o que ela pode fazer por mim Lá vai Mega Man a Gatling Part e a Flower Pell foram usadas para fazer a Buster Part Gatling Gun. Com isso, você pode disparar mais tiros de uma vez. Não só isso, mas seu poder de fogo e alcance são melhorados. E. Tá tudo em um pacote só. É a metralhadora. É uma arma bem legalzinha, até. Mas eu não vou utilizar ela, porque eu vou, te... eu vou precisar da Grand Grenade agora para poder avançar na próxima dungeon. Então vamos para Jardom Forest? Acho que é onde tá o Flutter, não é? É. Vamos sair aqui? Eu voltarei para o Flutter. E vamos para a próxima dungeon, que só dá pra ser acessada voando pelo Flutter. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá minhas Buster Parts. Hum... Eu vou precisar de alcance, hein? Depois que eu real. isso ah, que... aqui tá bom, Buster Unit. Gatling Gun. Omni Unit Laser. Talvez eu. Eu vou me adaptando quando eu precisar disso. Mas por enquanto não. É, vamos fazer a dojo primeiro. Ah, tá tocando uma musiquinha diferente aqui. É a musiquinha da caixinha de música que eu entreguei pra. Pronto, vamos para o subgate. Você quer ir para o subgate em Closer Road? Sim. Vamos lá. Ok, <risos> eu tinha mutado o microfone aqui, só para poder aumentar o volume do jogo. Ok, então, uh, eu, eu não falei com o eu acho que eu já tô com a munição cheia, não tem problema não. Então vamos lá, vamos para as ruínas. A coisa vai ficar séria, amigos. Vamos lá. Eu só quero visitar esse, local, esse lugar aqui apenas uma única vez, então... Vou me certificar de completar o mapa aqui. Me certificar também de que eu peguei todos os itens. Você nunca vi um site assim, porra. Há um grande pit no meio e eu não posso obter any readings from inside. Eu pergunto o que poderia ser nele. Mega Man, você está ok? Você pode ver uma porta em algum lugar? Tem duas portas. Eu não lembro qual é que eu preciso entrar primeiro, mas vamos entrar. I can't get any readings of that room, Mega Man. My monitor's completely blank. Take a look around and let me know what you see. It's my guess the power's out in that room. Can you see a ver um switch anywhere? I don't see any switches. But there's some writing here. Let's see. It says. Operations Room 2. Emergency system activation requires direct password input from EDEN or the insertion of three level 2 or higher prototype anthro unit ID cards. What's a prototype anthro unit? I've never heard of that before well whatever that is you need three ID cards right if we're lucky you'll be able to find them inside there okay eu acho engraçado essa parte porque a ah, o dublador do Mega Man tem dificuldade de... de falar né eu não sei se é proposital ou tal mas eu sempre achei isso muito curioso Tá, beleza então. Então, vamos pra cá? A gente precisa reinstalar a energia desse local. Apesar das portas estarem funcionando, né? Tá, vamos ver. A gente tem muitas portas aqui. Vamos entrar em uma de cada vez, porque eu não me lembro muito de como é que se faz as coisas aqui nessa área. Deixa eu ver... Oh. <risos> que susto. Guidance Unit. Guidance Unit. Que porcaria é essa? Vamos ver. Ah, é... Mini-computador com capacidade... Uma inteligência artificial com capacidade de... Perseguição, né? De... É, não é de perseguição, e sim de... O que eu posso dizer? É como se fosse mira automática, né? Bom, isso aqui é pra fazer o... Um item muito interessante chamado o lança-mísseis, né? É o... que é PC... Teleguiado. Isso, teleguiado. Lembrei a palavra. <risos> e esse lança-mísseis, teleguiados, ele é uma arma muito importante pra usar... Pelo resto do jogo, assim, é, é muito bom. Sendo sincero com vocês, é uma arma muito boa. Já vamos ver se eu completo algumas áreas aqui. Deixa eu ver. E aqui? Tem um buraco no chão. Não sei se eu devo descer aqui agora. Acho que não. Vou continuar explorando aqui. Vocês respawnaram? Quero ver o que tem nessa sala aqui primeiro, então. Olha, eu posso acertar o um inimigo atrás da porta, já que a... ele também consegue acertar. O modelo dele fica prendendo na porta ali, né? Ah, atravessando um pouquinho a hitbox. Tem um buraquinho aqui, vamos ver o que, que tem. Telelens, tele, tele, tele, Tele-tele-tele-tele-tele-lens. <risos> eu não fiz essa piada, eu fiz. Aliás, eu acho que o volume do jogo está sobressaindo um pouco a minha voz, por algum motivo. eu Vou abaixar só um tiquinho. Tá bom, é porque eu tô falando baixo também. Eu não tô podendo falar alto. Uh, tá, era só isso aqui que tinha aqui. Então tá bom, vamos sair daqui. Deixa eu ver o um mapa. Ah, vamos entrar aqui, né? Vamos descer aqui. Ah, eu conheço essa sala. A propósito, eu já andei ah, por aqui perto buraquinho aqui. Tem que ficar esperto nesses pilares aqui, porque sempre tem buraquinho. Quase sempre tem. Às vezes é dinheiro. Essa ver se é alguma coisa pra cá. Não. Esses inimigos com armadura, eles são meio chatinhos, porque eles defendem, né? Os meus tiros. Antigo e bel. Ah, um sino antigo, né? Isso vai servir. Alguma coisa acho que é para doar pro museu ID card. Você encontrou algo, Mega Man? Acho que eu tenho meu ID card. Bom, vou voltar para o controle uma vez que eu encontro os outros. Ok, nessa dungeon eu preciso encontrar três cartões, né? para ativar aquele, aquela sala de controle. Por que ele tá defendendo? Só tá atacando por trás. Essa hitbox é meio maluca. Eu sei que você pode levantar eles no Mega Melee de 2, eu não lembro nesse. Levantar eles? É, no 2 mesmo. Porque no, no, no, no, não dá pra fazer isso levantar as coisas. Au, au. Você pode dar uma bicuda neles se você quiser. Tem umas portas aqui. Ainda não terminei de explorar essa área. Eu já estive aqui em cima, onde eu peguei, eu peguei alguma coisa ali, foi o item de sistema de teleguia. eita, o bicho, eita, como assim, mano, como aí, isso aqui tá dropando dinheirinho, hein? dinheirinho legal. Uh, dinheiro? Pera aí, uh... Tô dando uma volta completa nessa área só pra ver se eu não deixei nada pra trás. Realmente, tá tudo certo. Já mexi naquele buraquinho? Com certeza, tá muito na cara que eu mexi nele. Tá, vamos entrar nessas portas aqui então. Uou! E... Esse inimigo ali só apareceu na primeira dungeon, né? Ah, logo no começo do jogo, agora eles estão aqui de volta. Escutando mais. Ah, tem mais um ali. Né? estou algo no meu monitor. Parece que uma wall ou algo. provavelmente Aqui. Vamos jogar uma grande granada aqui. Aham. Looks like the power off there too. Maybe you'll be able to find the generator somewhere in Ah, ok. Então eu tenho que pegar para outro lado. Não é para vir aqui agora. Vamos lá, vamos continuar procurando em outras áreas. Cadê? A... OK. um bichinho bem na minha frente Nem tive tempo de reação tá ah essa parte vamos ver o que temos aqui target sensor ok vou levar esses itens todos para eu tô pegando menos o antigo rebel né que é para o museu tem quase certeza que é para o museu tem uma porta aqui Não sei se eu devo entrar aqui primeiro Vamos tentar Hum, isso está conectado A ruínas subterrâneas da ilha Eu não lembrava disso Vejamos Tem essa porcaria desse muro aqui Que eu não consigo quebrar Nem que a grande granada É, algumas pessoas acham que dá pra quebrar Esse muro com a grande granada Não, não, não, não só dá pra quebrar com a broca. Já desmiti, desmistificando esse... Esse fato. Se vocês verem um comentário desse na internet, é, não é verdade, ó. Tá, um livro antigo. Veja lá o que for isso. Vou levar pra row. Tá, então vamos voltar pra aqui. Isso aqui tá conectado... Ah, já sei parte é essa. Quando eu tiver a Broca, eu vou poder explorar um pedacinho ali que eu não explorei. Tem um tesouro lá. É. Porém, a Broca a gente só vai encontrar na última Dungeon do jogo. É. Essa é a penúltima. Então a gente já tá quase zerando o jogo, né? É, pois é. O jogo não é muito longo quando você sabe o que tem que fazer. É claro que tem muitos extras pra eu fazer ainda. Outra é Edcard. Ok. Ali tem um gerador. Essa sala é muito enorme. Deixa eu ver se não tem nenhum item, né? Um buraquinho assim. Não, não tem. Disse que dá ficar muito tempo sem jogar esse jogo, eu não lembro das coisas. Ative. O elevador? Elevador. Qual era o elevador? Ah, sei que o elevador que não estava funcionando. Tá, ah, vou completar essa, essas áreas aqui. Ah! Tem uma área aqui em cima, mas eu não alcanço, mesmo com o meu pulo alto. Eu vou alcançar ela por... Outra área, né? Tá, vamos voltar, então. Agora que tem energia... Eu posso não só ativar o elevador, como também o painel principal lá. Só que eu preciso de cartões, né? Eu tenho dois, eu preciso de mais um. Oh... Aos... Ah, Era onde? Era aqui? Pera aí, esses bichos voltando. Ah... Eu vou ter que abrir um buraco na... no teto de novo. Se você não tiver munição, você tá lascado. Vou ter que derrotar eles. Pra não me atrapalhar. Né? Já estão atrapalhando. Uma outra coisa, se você não tiver grande grenade. Eu, ah, eu acho que você pode destruir aquilo com, com lança mísseis também. Você tem que voltar para o arroz e pedir para que ela faça, né? O, o item em questão. Mega Man, I'm seeing something funny on my monitor. It looks like there's a false wall or something. There's probably a secret room in there. Puta, repetindo isso de novo. Eu não quero legendar isso várias vezes. Dá muito trabalho legendar legendar vídeos. Pô. Aqui, vamos ativar isso. Hey, Mega Man. Have you ever wondered where the came from? I mean, who made them and why? You know, we go around doing all over the place, but is it right? It's almost Mega Man, I'm picking up three Riverbots close by. Watch out! Falando de Riverbots, os três lobões. É, os céberus. Vamos lá, o macete ia ficar circulando ele. Uma hora não um cai. Aliás, esse ataque de chamas dele é muito perigoso. Causa muito dano. E uh, esse aqui foi esperto, hein? Que me prendeu. Que me prendeu aqui no cantinho. Tô oh, amizade. Eu quero dinheiro. Auge! Quero dinheiro. Que dá-se ganancioso Ah, ok Completando as partes do mapa aqui porque, porque eu gosto Tá, aqui é aquela parte de cima, né? Eu falei que tem um gerador e tal. Você pode cair. É. É de cara. Beleza, essa é a última. O último cartão então. Eu acho que eu já peguei tudo nessa dungeon. Eu sempre posso voltar aqui quando eu quiser, caso eu esqueça de alguma coisa. Mas eu falei que essa era a, última, a penúltima dungeon, né? É, dungeon principal, né? Vai ter mini dungeons pra eu fazer também. Umas coisinhas e tal. É, parando pra pensar, ainda falta um pouquinho pra zerar o jogo. Temos mais aí mais um mês de Mega Man Legends pra vocês. Ei, ficou faltando um pedacinho aqui. Meu toque tá pitando. Deixa eu ver... Eu posso pegar esse caminho aqui e tem... Acho que não, não sobrou mais nada para eu pegar nessa dança, eu posso ir embora mesmo. Eu, eu tô meio preocupado por eu ter deixado algo para trás, mas não. Eu acredito que não. Era aqui a saída? Ahn... Era aqui que eu tinha que ativar alguma coisa. Checando cartões de identificação. Unidade de protótipo antro confirmada. Identificação, né? Ah, sistema de emergência ativado. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. OK. E liberamos aí a última dungeon do jogo. Esse local que apareceu na cutscene, já dava pra gente chegar até lá, mas eu não fui até lá porque não tinha muita coisa pra fazer lá no adotar Targatos. É, pois é. Então, vamos sair. Essa dungeon está concluída. Estamos de volta no Flutter, ok. Um... Row né? Lá com Deita aqui pra me curar. Vamos falar com a Row. Disse quando você quiser voltar pra floresta de cada, vamos para RD. Row, ok, rapidamente. Ahn... Uh, oh, vamos conversar. Eu não sei, eu tenho um mau pressentimento sobre isso, Mega Man. Como se a gente estivesse nos envolvendo em algo que é melhor deixar quieto. Tudo vai ficar bem, não é, Mega Man? Bom, ou vai ser a gente ou vai ser os piratas que vai descobrir o que vai acontecer. É melhor que seja a gente, porque se tiver nas mãos deles, nunca se sabe, né? Ok, uh, item development Ok Aqui vai Mega Man, aqui está A guidance unit foi usada para fazer Active, active Buster uh, Ok Atira mísseis é, Teleguiados Que vão perseguir O inimigo mais próximo Há muitos encantam encantamentos Melhorias que eu posso fazer Para é, melhorá-lo Dependendo de como você escolher me melhorá-lo Pode se tornar sua arma mais poderosa Ok Target sensor e a telelens foram usados para fazer o Snipe Scope Ah, você vai gostar disso Mega Man. Isso aumenta o seu alcance o mais longe que pode Com isso você será capaz de derrotar Antes que eles vem, vejam você vindo Ok, isso é legal Eu gosto da Active Buster Como sobre o weapon né Vamos equipá-la. Quanto custa para melhorá-la? Uh, poder de fogo, 30 mil. Munição, 5 mil. Alcance, 20 mil. Nossa. Uh, Rapid Special, 5 mil espécie aumenta a capacidade de tele é, de perseguição, né? Vou aumentar isso aqui, vamos lá. Pra level 2. Pô, ficou mais caro agora. Rapid também. Eu nunca fiz upgrade em armas, né? Isso daqui. Eu vou juntar um pouquinho de dinheiro, então. Pra aumentar o poder de fogo. Eu vou botar essa arma aqui no máximo, porque é ela que eu vou utilizar pro resto do jogo. Ela já está selecionada? Já. Então é isso. Eu vou parando por aqui, pessoal, porque a partir do momento que eu sair da... Dessa área aqui, vamos ter encrencas no meio do ar. Vamos ver. Então eu vou parando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí numa próxima oportunidade. O meu canal vai estar na descrição, então... Quem tiver afim de dar uma passada lá no meu canal, se inscrever, assistir meus vídeos, eu agradeço grandemente. É isso aí pessoal, a gente se vê numa próxima sexta e caso vocês dêem uma passada no meu canal, a gente tá lá quase todo dia. Beleza então, até mais pessoal, tchau tchau, fui!